Você quer algo conosco, Terráqueo? Eu já disse, eu vim aqui só para matá-los. Ah, e uma coisa, Frieza, eu sei de tudo ao seu respeito. Hum, não sabia que me conheciam neste planeta, nos confins da galáxia. Mas você não sabe que sou o guerreiro mais poderoso do universo? Sei que você vai morrer aqui mesmo, Frieza. Não diga besteiras! Soldados, ataquem ele! Oh, oh. O poder dele é de cinco. Até que você não luta nada mal This Opa, drogas, vem comigo Amanhã é um novo dia Na sua alma-está O que você sempre sonhou é encontrar Dragon Ball Episódio de hoje Eu derrotarei Freeza, outro Super saiyajin Ora, ora, você é bom. Para um terráqueo. Vocês serão os próximos. <risos> você me deixou com medo. Frieza, pretende nos matar. Ele pretende nos matar, Frieza. <risos> Pobre coitado. Quer que eu te ensine alguma coisa? Quem subestima as suas habilidades costuma morrer mais cedo, sabia? Hum. Assim como você? O que você disse? Freeza! Eu não sei como você teve coragem de vir até a terra depois de ficar nesse estado. Ou será que veio especificamente para ser morto? Ah, moleque insolente. Papai, ele merece uma lição. Ele merece ser executado depois desses insultos. Isso é um desperdício de tempo. Mas serei seu executor. Sinto-se honrado por, por isto. Ah! Não se preocupe. Vou acabar com vocês dois. Logo sei muito bem disso. Você sabe, é? <risos> é uma pena. É uma forma pretensiosa de se expressar. Frieza, é bom me atacar... Com toda a força desde o começo. Porque não vou ser gentil igual o João. Quem é este João? Esse é o nome daquele super saiyajin, papai. Hum. Entendi. Entendi. Então você também é um companheiro dele. Nunca vi o João na vida. Mas já ouvi falar dele. É mesmo? Só ouviu falar, é. Por acaso vocês se lembram do que disseram agora há pouco? Pretendem matar todos os terráqueos, para que o Super Saiyajin se sinta humilhado quando chegar. É isto mesmo que eu disse. E vocês têm incluso aí. Mas como você atreveu a matar meus subordinados, eu... Grande Frieza ser encarregada a matar todos vocês. Hum? Está enganado, Frieza? Mesmo? Posso acabar com todos esses terráqueos in insignificantes em um instante? Não é... Não há é nada disso. O engano no caso me referia... Frieza... É que o João não há é um único Super Saiyajin deste lugar. Aqui, bem na sua frente, tem outro. Uh, que? Incrível! Você me surpreendeu! Ah! Se nesse nível. Chega até a ser engraçado. <risos> hum. ah? O que? <risos> ah. <risos> Aqueles olhos. Tá com medo de, tá com medo de alguma coisa, Frisa. Morra desgraçado! Eu já avisei, Frisa. Eu me subestimar. Era melhor atacar com toda a sua força. Porque agora eu vou te matar. Não diga besteiras! Tome isto, moleque! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Você é um idiota, Frieza. Pelo visto, esse seu orgulho vai custar sua vida. Em uma luta, deve-se dar o golpe final o mais rápido possível. Se é assim, vou dar o golpe final que você tanto quer! <risos> Prepare-se para a sua morte. Inseto asqueiroso! É tudo que serve fazer? Haha! <risos> Toma essa então! Ha! <risos> Bom trabalho, Frisa. No fim das contas, ele não era páreo para nós! Hahaha! <risos> Freeza, ah ha, ah ha, okay. yeah ha, uh. Você... Matou Frieza? Se você quiser se aliar a mim... Poderá ser o meu filho em vez dele. Não, muito obrigado. Não serei lixo igual a vocês. Entregue-me essa espada. Bom, sem ela você não derrotaria a Frieza. Bom, sem ela você não derrotaria a Frieza. Certo? Então, você não me derrotará. Haia! Idiota! Ah! Ah! ah. ah por, por favor! Piedade! Ah, ah, ah. Morra. Piedade. Ah, ah. Morreu. Ei, oi, galera. Me sigam. O João vai chegar daqui três horas. É por ali. Afinal, quem é este garoto com um poder impressionante? Descubra no próximo episódio de Dragon Block Sekai. É mesmo? É? Vai tomar seu rabo! Oi, eu sou o João. Ué? Vocês aqui? Como saberam que eu estava à volta da Terra? João, eu vim aqui para contar toda a verdade para você. Um inimigo sofrido vai aparecer! Aqui na Terra daqui 3 anos. Não perca o próximo episódio de Dragon Block Sekai. Será? Seja bem-vindo, João. A revelação de Trunks, o jovem misterioso. O que? É verdade? Que ela é sua mãe? Não posso acreditar nisso. <música> I bet no And boogie, and boogie, the boogie, boogie, Tudo pra caralho! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda!